Fala molecada, beleza? Estamos chegando aí para mais um vídeo, é, de, falando um pouquinho desse jogo do Borussia Dortmund aí, dessa eliminação para o Chelsea, dolorida, difícil, complicada, sempre há um, um problema a mais a se resolver, e o Borussia Dortmund teve todas as possibilidades de poder fazer um jogo interessante, é... Pela forma como que foi o jogo, pela maneira como foi o jogo e pela forma como construiu o jogo. Eu esperava que fosse um time mais. Uh, ofensivo, no sentido de finalização, de tentar fazer 1 um a 0 bater 2 a 0 agregado, e não o fez. Não fez e chamou muito o Thiago para o jogo. O Chelsea que nem jogou tanto, tanto assim, mas teve as polêmicas também na questão do. A volta do pênalti e tudo aquilo que, que foi colocado, né, a questão do pênalti do, do Royal no final do jogo não marcado é -se um pouco bizarro, mas no, no, no final é uma, uma eliminação dolorida. difícil e que vai demorar um pouco para a gente entender o que isso foi feito. Mas o que posso dizer é que houve uma e responsabilidade do Maier jogar a Champions League. Um goleiro de 33 anos de idade, um goleiro que é de segunda divisão, um goleiro que sempre se mostrou altamente limitado, inseguro, fraco e que não tem a capacidade para ser o goleiro titular do Borussia Dortmund, muito menos para ser reserva. Você tem Teve um Lotta que chegou do, do, do Leon Berlim e o Hertha Berlim e, e simplesmente não soube nem aproveitar o cara em nenhum momento da temporada. Ah, o, o, o, uma direção que me coloca uma situação para o, o fato de ter o Maia do Gol é um escárnio no jogo decisivo. Você tem que ter goleiro que tenha a capacidade de ser um cara que dê a segurança, a atenção, a questão redobrada, tudo que fosse possível no jogo desse. Um cara que nem sabe escolher cantou E tão ruim que é. Só prova o quanto que o Magner se mostrou incapaz de ser um goleiro inteligente. O Chelsea foi incompetente na maioria dos seus jogos. Foi só até o Dortmund ter um dia ruim. E com um goleiro ruim. para ficar fora da Champions. E agora vem a mãe de todos os Terbis o próximo sábado. Com toda a questão da rivalidade. Das, de tudo que seca o jogo. Acabou ficando aí na pressão ainda maior. E que o Dortmund precisa vencer para tentar... É acabar com o jejum de 10 anos sem título. Ficou uma situação altamente perigosa para o Borussia Dortmund. Mas agora, o que será desse time? Sem Brente machucado? O quando a gente nem sabe em que condições ele vai estar. Vai continuar mantendo esse ruim do Maia no gol? Até quando vamos continuar tendo ah, o, o, o, o nível de, de elenco em que você não tem reservas à altura, o time desfocado, o time sem olhado, sem ver o que, que era, uma questão do bacana de vencer, da forma de vencer, depois de 10 jogos de invencibilidade, é, isso é uma coisa que jamais eu vou conseguir entender. Entrada uma eliminatória, sabendo da possibilidade de erro é muito grande, é, é algo que não deu para admitir, e continua sendo assim. Mas fica a lição, para que o Borussia Dortmund olhe no mercado na próxima temporada e traga realmente um goleiro reserva que seja útil para o grupo. Que seja útil para a equipe, não é só no banco, é quando precisar ser titular. Porque o Maier se mostrou claramente ser um dos piores goleiros da história do Borussia Dortmund. É um escárnio você ter um jogador que veio da segunda divisão num clube horroroso pegar por conta da idade. Nem sempre idade traz experiência. Você tem que ter personalidade. E o Maier não mostrou em nenhum momento a personalidade do que é ser vencedor e do que pode ser vencedor. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Fique ligado. E lembrando que nesta sexta-feira vamos fazer uma live especial para tudo de Schalke e Borussanópolis. Um grande abraço e valeu!